Fala, de bozinho fala é o Foxy E hoje, mano, eu vou ensinar a vocês a como fazer Tipo uma extrude de cabeça, assim, ó Beleza? Então bora eu vou deixar a Riga aí na desk, beleza? Então, vocês vão baixar e vão coisar ela. Tá. Primeiro, vocês vão pegar essas partes e jogar aqui pra cima. Porque fica feio essa extrude aqui. Aí vocês vão colocar alguma skin de vocês. Vou colocar a minha com olhos Porque eu vou fazer um bagulho Tá, agora vocês vão ajustar o olho Vão vir aqui vou Colocar só um Aí vocês vão vir skin de novo se Colocar a coloração da sua pele E vir aqui, cor do nariz Colocar a coloração da sua pele e pronto. Aí tem as outras coisas aqui se você quiser colocar. Que nem o, os dedos. Tá. Você vai ajustar aqui também e aqui, ó. Beleza. Agora galera, vocês vão vir aqui em Layer E vão ativar Deixar esses cadeado assim E aqui também Pronto Agora vocês vão clicar aqui Clicar em Polygons Selecionar o Live Selection E vão começar a selecionar a pele E o olho do personagem Se tiver o olho na, no seu negócio se não selecionar tudo, menos o cabelo, beleza? Delete. Delete. Agora vocês vão dar Ctrl A, botão direito, Smooth Shift. Deixar aqui em 180. E aqui em F7, 1.5. Não, é, tá certo. Vamos vir aqui. No Model. Vamos selecionar o Move. Aqui no X. Vai deixar 0 e dá Enter. Tá vendo que ficou selecionado certinho, né? Então, deixe assim. Agora eles vão selecionar a second, a second Layer, se vocês tiverem ela. Fazer a mesma coisa. Mas vocês vão notar uma coisa estranha, vai estar tá transparente. Se vocês deram o no e shift e fazer isso, ela só vai ficar maior, então não vai, não vai ajudar em nada. Vocês vão ter que tirar essas partes transparentes. Vai dar um bug mental, vai dar a parar um caramba, mas vocês vão fazer isso. Senão vai ficar uma merda. Beleza, galera Depois de você ter feito isso Se você esqueceu de marcar alguns é, Marca e exclui Tipo, se você ver um Beleza? Aí você vão dar Ctrl A Se vocês tiverem isso daqui Desmarca Beleza? Vocês vão desmarcar Se vocês tiverem Tipo, esse, é, esse negócio meu aqui que, que pra mim é uma touca Só vai deixar o cabelo Botão direto, No Shift se você tiver um cabelo aqui ó, Ligado a esse Desmarca Essa parte que tá juntando Assim Opa Faz aqui E pronto Beleza. Agora Vocês vão dar Ctrl A Desmarca isso de novo Botão direito Ah não Falei merda, falei merda. Pronto. Opa, eu esqueci de tirar isso daqui, ó. Tá, agora vocês vão fazer assim. Vocês vão fazer a extrude no cabelo. Sim, vai... É bem detalhada, então eu vou... Meio que acelerar. 再来一个 Pronto. Agora vocês vão fazer a extrude aqui. Smooth shift. Só vai trocar aqui para 3.5. Opa, eu esqueci de desmarcar aqui, né? 3.5. Não, dois ponto cinco. Não, não, um ponto cinco mesmo. Opa, um ponto cinco só vai marcar aqui se for uma toca. Aqui, aqui. E aqui ó e vai clicar aqui no X e colocar em zero. Pronto, a extrude tá feita e galera. Uh, se, aí eu vou fazer eu vou ensinar em outros vídeos como fazer a extrude né da perna do corpo então, mas eu espero que vocês gostado e falou